Ooh Ooh yeah.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 nem pão, nem sacola, nem dinheiro na cintura. Mandou que andasse sandálias e que não levasse duas túnicas. E Jesus disse ainda: Quando entrares numa casa, ficai ali até a vossa partida. E se alguém e se algum lugar não vos receberem, nem quiser vos escutar, quando sairdes, sacudi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 Aqueles que fazem uma experiência com o Senhor, agora são enviados para que, a partir do anúncio, também outros experimentem o Mestre. Os apóstolos agora são chamados a dar continuidade àquilo que Cristo fez e falou. O chamado é pessoal, mas a missão acontece em conjunto, como igreja, em família, dentro do casamento para aquele que tem este sacramento, com outras pessoas, para aquele que como batizado vive numa comunidade, ninguém faz o caminho sozinho, Jesus envia de dois a dois, para que nós compartilhemos este caminho, e sejamos apoio um para o outro ao nos apoiarmos em Deus. O Senhor os envia recomendando que eles levem consigo uma sandália para proteger os pés, certamente das pedras deste caminho. Uma túnica para cobrir a sua nudez e um cajado para espantar os animais, as serpentes... Mas acima de tudo, para que eles se lembrem de que eles são agora pastores. E eles devem arrebanhar o povo de Deus. Povo que precisa ser curado, povo que precisa ser reunido, povo que precisa ser liberto e salvo por Jesus Cristo. Eles são canais desta cura, libertação e salvação que o Cristo traz eles se utilizam dos meios disponíveis. Assim como nós também na evangelização, devemos fazer uso daqueles meios adequados para anunciar. Mas não se enchendo de coisas. O Senhor pede que eles levem o essencial. Também nós, na evangelização, precisamos ter além de tudo a fidelidade a Deus, a obediência a Ele e a confiança de que é Ele que faz por meio de nós. Os recursos que temos são necessários, mas a graça é indispensável, é fundamental. O anúncio deve acontecer a todas as pessoas, algumas vão acolher a mensagem, outras vão refutá-la. Porque o evangelho não pode ser imposto. A boa notícia tem que ser proposta. E o Senhor pede que eles se mantenham na graça, carregando em si a paz que agora eles vão desejar. E que se alguém não acolher, voltará para eles. O Senhor os envia a curar. E aqui nós vemos a referência de um sacramento que é instituído por Jesus. O sacramento da unção dos enfermos, que não é sacramento da morte, é sim sacramento da vida. Em outros tempos falávamos extrema unção, até mesmo acreditando que esta era uma passagem já para a morte. Na verdade este é um dos sacramentos da cura, a cura do corpo e da alma. Porque nele nós recebemos o perdão de Deus. Nele nós recebemos a restauração também física. Quantas pessoas que antes de uma cirurgia ou num período de tratamento recorrem a este sacramento e são agraciadas. Outras pela sua debilidade, seja por conta da idade ou da enfermidade que as acometeu, também recorrem a este sacramento sabendo que ele prepara o coração para a partida, mas sempre vai apontar para a vida, o sacramento sempre indica o caminho da vida, seja a vida sobre esta terra, vida em abundância que o Senhor nos promete, seja a vida eterna lá ao lado dele, quando voltamos para casa, ou seja, quando também Retornamos para junto daquele que nos criou Cura Todos nós a desejamos Mas a cura compreende também O coração Não estou falando desse órgão Estou falando daquilo que é o centro do ser humano Muitas doenças provém também de desajustes não é, dentro de nós, emocionais, provindos é, do estresse, de tantas outras causas que nós não podemos desconsiderar. É por isso que a cura acontece na totalidade. Claro que com os devidos tratamentos, que não podem ser dispensados, nós temos que ser responsáveis, mas nós temos que também ver que a cura acontece de dentro para fora e toda a enfermidade acaba sendo uma mensagem, não porque Deus a queira, mas é o próprio corpo sinalizando que alguma coisa está descompensada, alguma coisa precisa de um cuidado maior, não é mesmo? E nós tivemos vários santos que foram médicos, entre eles São Brás, aquele que viveu onde atualmente é a Turquia, e que exercia este nobre ofício. Mas chega um momento da vida deste homem, em que ele começa a se ocupar de uma outra cura. Ele se torna eremita, e agora com os seus conselhos, as pessoas que o procuram, e numa vida mais retirada, ele vai mais fundo no que diz respeito à cura. É a cura da alma este cristão que viveu num dos, dos primeiros séculos da era cristã, em que os seguidores de Cristo eram perseguidos, agora se vê diante de um dilema. Continuar adorando ao Deus da vida, ao Deus que cura, que liberta, ao Deus que nos dá a salvação, ou render-se aos falsos deuses para agradar os homens da sua época, ele não hesita, escolhe por Deus. E devido a isso, ele é preso e martirizado. Mas antes mesmo dele ser levado ao martírio, já na sua condenação, uma mulher corre com uma criança que tinha a garganta atravessada por uma espinha. E sem que São Brás tocasse naquela criança, apenas fazendo o sinal da cruz sobre ela e uma oração, a livra desse mal. Sem dúvida nenhuma, se naquele momento lhe fosse possível, ele recorreria à forma natural de retirar aquele, aquela espinha na garganta. Não é? Mas no momento em que ele está impossibilitado de fazer isso, a graça de Deus age fortemente nele. A graça de Deus vai além daquilo que as mãos podem fazer, e assim esta criança é liberta. São Brás é aquele que, por conta desse episódio, se torna o protetor de todos aqueles que são cometidos por algum mal na sua garganta. Isso deve nos fazer lembrar também que este canal que nós temos é muito valioso. Porque é uma fonte da qual pode jorrar o louvor, pode jorrar o ensinamento, pode jorrar palavras que ergam as pessoas. Mas também, desta mesma fonte, pode jorrar algo que venha a matar as pessoas quando uma palavra não é bem colocada, quando uma palavra denigre, quando uma palavra por meio da fofoca, acaba espalhando coisas que causam mais tumulto e principalmente, em verdades, as mentiras. Pedimos a intercessão deste que, como os apóstolos, foi enviado para dar testemunho do Senhor, para anunciar a boa notícia e para curar. E lembremos que também nós somos chamados a uma missão, caminhando sempre como igreja, conforme o Papa Francisco tem enfatizado para nós, e sendo instrumentos de cura para as pessoas. Uma palavra, cura. Um pequeno gesto, cura. Uma presença é capaz de curar. Que nós sejamos portadores da mensagem do Senhor, por meio desta palavra que tem poder e através dos gestos que na verdade são uma extensão do gesto do próprio Cristo que nos liberta. Louvado seja nosso Senhor Jesus Cristo. Para sempre seja louvado.